Nopa, então, dessa vez é a Chulaze aqui Eu tô invadindo esse canal aqui, que eu acho que o nome dele é Geolaze, né? Porque eu queria dar a minha opinião, só que o meu canal é um lixo E não, gente, dessa vez nós não estamos sozinhos Nós estamos com a minha sombra, com a minha voz, com a minha mesa, com a minha garrafa de água, com a minha cama Estamos com um montão de gente aí, tá? Então essa é literalmente uma collab enorme pro nosso canal Que na verdade esse canal nem é meu, né? É da Geolaze aí, mas é... Eu sou a Chulaze, é quase a mesma coisa e dessa vez eu queria falar sobre barras de ferro, porque meio que... Ué, quem tá batendo na minha porta? Olha só, mais uma vez se apareceu no vídeo da Geolase. Mas não, dessa vez se é a Shulazi. E eu queria dar uma atrapalhada para falar que ela tá copiando na lateral. Que é uma a da Central. Só que dessa vez até a Incaridade tá no vídeo dela. Bom, desde nunca eu sou a I'm Caridade e estou agradecida por aparecer nessa droga de vídeo da Geolase. Não, pera, errei, calma. É Xulaze. Ué, que que o Toshi do Utopia e a Encaridade estão fazendo aqui no meu quarto? Pode ir daí, gente, mas Toshi do Utopia, eu tenho uma pergunta para você. Quando seu potencial vai sair, mano? Ele tá demorando muito pouco para sair, velho. E não, Xulaze, não é o Toshi do Utopia, Eu é o Todoroki do Utopia. E uma potencial não vai sair nunca. Ah, bom, não vai sair nunca, então obrigada, Toshi. Não, quer dizer, Todoroki do Utopia. Então, o bar, gente, ele meio que... Quem? Tá batendo na minha porta de novo. Bom, gente, dessa vez é o x falando aqui e. Eu arrombei a porta da casa da Fulazi porque. Ué, x o que, que tu tá fazendo aqui? Relaxa, Fulazi. A única coisa que eu quero é gravar uma Macau contigo. Porque eu sou muito seu fã. E tu já sabe que o canal Geolaz é o pior canal do mundo justamente por causa do z que tem no final dele. Ah, e daí que tem um z no final dele? Deixa, pô. Agora sai da minha casa logo, por favor. Bom, gente, meio que o Bars, ele roubou tema de vídeo do Torocha. E aí, velho? Olha isso. Que ladrão de vídeo, mano. Eu cansei, eu não vou gravar mais essa bosta, Não.